Olá. Ei, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu vim para a entrevista de emprego. Ah, sim, você deve ser o Vinícius Ferreira, né? Isso, isso tá Vinícius correto? Vinícius Ferreira. É, pode sentar a entrevista, vai começar. Obrigada. Tudo Tá bom. Opa, tudo bem? Bahia, beleza, você Bruno! Ó, oh, Vinícius, cara. Fala, bichão. É bom, Como é que você tá, cara? Falei, bichão. Você entrevista? Entrevista? Ah, tá tendo entrevista? Aqui? É? Vem, vem, Não, eu... Eu sou Não? engenheiro formado, né? Eu já tenho aí anos de experiência nesse mercado. Eu... Eu tô aqui pra entrevista assim, cara. Como assim? Pô, bicho, eu já terminei a faculdade só agora, mano. Porra, isso não deu tempo de fazer põe, isso foi greve, a faço greve, eu não muito... <risos> consigo... Ei, faz que... atenção, faz atenção, ei, tá? foquei, foquei. eu tô na mesma, eu tô na mesma, tô na mesma, meu irmão. Mas pensa só, pior é que é ano que que inventou de fazer uma universidade particular. Você tem notícia dele? Hum. É, só é... Não, não, notícia não. Nunca, nunca mais vi. Também não. É, Nossa, Sim. Os engenheiros já estão aí para entrevista. Posso começar? Claro. Seja justa com os cargos que dará a eles. Claro, senhor. Eita, São prontos, senhores. Ai, Jesus. O renegado está à espera de vocês. Eu vou. Você não estava no passo. Vamos lá. Que horas você vai largar aqui? Sete horas. Tá, tá, tá. E aí? Opa! Beleza? Tudo bem? bem? Como é que foi a entrevista? Pô, consegui. Consegui. Conseguiu? Na minha área, ainda por cima. Na sua área. Oh, Ô, beleza. beleza. Eu? Eu também! Também consegui! Oh, parabéns! <risos> ah, parabéns. cara! Senhor, os candidatos já foram contratados. Coloquei-os como estagiários porque não tinham nenhuma experiência profissional. Eles já foram. Fez muito bem. Eles são meus amigos de escola e nunca acreditaram que eu iria chegar aonde eu cheguei. Que eu iria me destacar fazendo uma universidade particular. E olha só, olha só onde eu cheguei. Dona de uma grande empresa de engenharia. <risos> Desculpa perguntar, mas com a o que vocês estão fazendo? Ai, desculpa Eu fiz Cândido Mendes, é claro Cândido! Foi. Oh, foi revelado. Você votou tá em canjo do Mendes, você Acertou. no final você decide. <risos> é, a gente é tá ela. bem feliz, bem feliz que esse vídeo é a conclusão nosso último vídeo aí da, da temporada. Do da nossa 3 primeira 3 temporada, 3. né? Do Xigas 3 fazendo Deus uma websérie. Ah, muito legal, final. né? Foi bem divertido. Equipe, é é microfones. Eu falo de novo, eu, eu tomei um tapa nessa gravação e eles não, não colocaram problema, e eu, eu, é, Os é três que eu tomei, botei. <risos> Ah, é a garrafa que se quebrou, né? É... Isso, mas olha, só uma, só uma, uma dica e um aviso para os amigos nossos que reclamaram. Não estamos falando mal de nenhuma faculdade federal, nenhuma outra faculdade particular. Mas nós só estamos... Nós? Fala do, bem da fala do bem da Cândida. não é porque a Cândida não é porque a Cândido é melhor qualquer outra universidade particular Não. uma das outras universidades públicas, não de é porque aulas pagam, de que, ah, <risos> algum, algumas. é a gente foi muito feliz, é porque a Cândida, realmente, é. fala sério, tem um serviço bom, muito Na tá verdade, é, tem professores, uma bom. nova estrutura agora. Montaram um prédio, montando, um prédio novo. Engenharia tá bombando lá, tá? Pra quem acha que a engenharia morreu na região, não, não, não. não. Tá lá bombando ainda. Em... Mostrem pros seus amigos os vídeos anteriores, os que não viram ainda. O último vídeo agora saiu. E não percam a nossa próxima temporada da nossa websérie. É. Se estiver. Quem é. vai patrocinar a gente? Será vai ser vida estudante? Será que será vida de Luan, vida ah. de Bruno, vida de Vinícius? Será o que, né, galera? Bom, não percam. Não tem mais trailer nenhum pra vocês verem. Quinta-feira a gente volta com mais, mais, mais Nossos vídeos. É, vídeos vídeos aleatórios. Abuso. Sem patrocínio, então a qualidade vai ser bem menor. Mentira, vai ter patrocínio, eu tenho certeza agora. Agora, ó. agora vai chover. Coração. Beijão. Gente, beijo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E você não faça escolha errada. Faça a Cândido